milhões de alunos no Brasil inteiro, que esses 50 milhões de alunos aprendem tudo aquilo que eles têm direito de aprender. E quais são os principais entraves assim para que isso aconteça? Olha, a gente tem primeiro que o principal fator que impacta na aprendizagem é o professor, então a gente tem que investir na formação dos professores, Atrair para a carreira do magistério é, os melhores alunos do ensino médio, é isso que os países que estão no topo do ranking da educação mundial fazem, É os melhores alunos do ensino médio querem ser professores. Aqui no Brasil a gente não tem a mesma situação, então a gente tem que valorizar a carreira do professor. Outro ponto é que a gente tem que ampliar a oferta de escolas em tempo integral. As crianças e jovens deveriam ficar mais tempo na escola, mais tempo expostas à aprendizagem, diversas aprendizagens. né? A gente tem... Língua portuguesa, matemática, mas a gente também viu aqui no seminário, assim, é música, esporte, né? isso tudo é muito importante para a formação integral desse aluno para prepará-lo para uma vida que é muito complexa hoje nessa era do conhecimento. Né? Mas a gente melhora a educação agindo melhor todos os dias. O que os pais é? podem fazer ali no dia a dia para contribuir efetivamente com essa educação? Olha, são pequenas ações, só que permanentes, persistentes, que mostrem para a criança, para o aluno, né, para o jovem, que a família valoriza a educação e que a família valoriza o aprender. A mãe, todo dia, deveria perguntar para os seus filhos, quando voltam da escola, meus filhos, o que vocês aprenderam hoje na escola? Me ensinem. Essa parceria de família e escola é muito importante para a gente garantir que todos os alunos aprendam. É uma tarefa muito grande, Sim, é uma tarefa que realmente vai precisar da ajuda de todo mundo. E a Priscila, ela participa de um movimento que chama Todos pela Educação. Como que funciona isso? O Todos pela Educação é uma organização social que foi criada em 2005, lançada é, nacionalmente em 2006. Então ela tem seis anos de, de existência formal. É uma organização que veio para ajudar as discussões relativas às políticas públicas de educação. Para funcionar essas políticas. Então a gente faz muito trabalho de pesquisa... É, estudos, a gente faz trabalhos de comunicação, é, a gente faz muita campanha de valorização do professor, de valorização do estudo, a gente faz muito trabalho com rádios, televisões, a gente trabalha muito essa parte da, da, da massificação dessas, dessas desses conteúdos, dessas dicas, dessa conscientização. Só tem a ganhar se a gente melhorar a, a qualidade da educação do país. O que não pode ser é o Brasil ser a sexta economia mundial e a 57 sétima educação no mundo. Essa distância é totalmente inadmissível, a gente tem que correr atrás disso. E a gente tem o trabalho, que é o trabalho uh, maior do Todos para Educação, que é o trabalho de articulação política e o trabalho de incidência em políticas públicas. E eu vi que vocês trabalham com metas. Foram determinadas metas para 2012 e, por meio dessa publicação, vocês acompanham as metas de 2011. E como que está sendo o resultado? Olha, a gente tá, tá devagar, o Brasil tá devagar, assim, por isso que eu acho que a gente tem que acelerar esses resultados, realmente tornar a educação uma agenda urgente. O Todos por Educação trabalha com cinco metas. A meta 1 um é toda criança de 4 a 17 anos na escola. A gente ainda tem 3 milhões e 800 mil fora da escola no Brasil todo. A segunda meta é a meta da alfabetização, que é toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos de idade. A gente tem metade das crianças alfabetizadas nessa idade, 40% com ensino adequado, de aprendizagem adequada de matemática, com 8 anos. A terceira meta é a meta da aprendizagem em todas as séries. Nessa essa meta, eu acho que é a meta mais preocupante. Né? No Brasil, é, apenas 11% dos jovens que concluem o ensino médio têm o um aprendizado mínimo esperado em matemática. Aqui no Espírito Santo, isso é 13%. A meta 4 é, é a meta da conclusão que é ter o ensino médio concluído até 19 anos de idade. No Brasil, isso está em 50% também. Então, metade dos jovens brasileiros de 19 anos tem ensino médio concluído. A outra metade ou saiu da escola, ou ainda está lá na escola, mas, como repetiu muito de ano, está lá atrás ainda. Então, a gente tem que promover tanto o fluxo como também a conclusão. E a quinta meta é a meta do investimento. A gente tem que ampliar o investimento em educação, mas tem que ampliar também ampliando a qualidade desse investimento, né? Que é a gestão. Investimento e gestão não andam sozinhos. A gente não vai conseguir resultados na educação nem só investindo mais nem só gerindo melhor. A gente tem que caminhar nos dois sentidos, investindo mais e gerindo melhor esse investimento. E tem um ano assim que vocês determinam que essas metas sejam concluídas? É, a gente colocou como ano de conclusão, né? De, de... De atingimento dessas metas 2022 tá aí tem 10 anos só e para o tempo da educação é muito pouco mas para o tempo da gente trabalhar tem tempo acho que a gente tem mais aqui correr atrás falar sobre a